Eu compreendo que hoje no nosso país as instituições elas estão em descrédito com a sociedade, ainda mais sindicato. Então não adianta eu vir aqui falar que eu sou honesto, eu tenho que provar a minha honestidade. Primeiro em relação a fábricas que fecham o que o sindicato fez. Bom, só entrar no site do sindicato ou colocar aí no Google, eu acabei de falar aqui da Caô Sherry que encerrou as atividades aqui em Jacareí. O que, que o sindicato fez? Muita luta, muita mobilização. Em Jacareí, manifestação cobrando da Câmara, nós fomos para São Paulo, fizemos manifestações nas concessionárias e fruto de toda essa pressão e de toda essa luta, os trabalhadores saíram com uma indenização social, um dinheiro minimamente aí para passar por esse período até tentar conseguir um novo emprego. Acabei de falar que a MWL fechou. A MWL fechou por culpa do sindicato? Jamais. A ganância do capital chinês que administrava essa empresa e a gente tem que ver essa situação... Da MWL ficar muito triste, uma empresa tradicional, tecnologia para fabricar rodas e eixos de trem forjados, que é a única empresa na América Latina que tinha qualidade para poder fazer isso. O chinês não pagou o salário, o trabalhador vai fazer greve, ninguém vai trabalhar sem receber o salário. E aí a empresa estava em recuperação judicial e veio a falência depois de cinco meses sem pagar salário. Ela cita aí também em relação ao que eu falei da manifestação que teve em Brasília. Pois bem, não é de ontem, não é de antes de ontem em Brasília. É desde o dia que anunciou o resultado da eleição. E isso tá aí para todo mundo ver. Não só em Brasília. Vocês viram aquele vídeo daquele pai que estava passando com o filho, que precisava ir para atendimento médico? O pessoal que estava no bloqueio falou, não, não, não, não, não passa. Não sei se vocês viram, aconteceu na semana passada. Aqui no CTA em São José dos Campos. Estava passando um carro vermelho. Quebraram o carro porque o carro era vermelho. <risos> Isso está no jornal Vale Paraibano, nos principais veículos de comunicação aqui da nossa região. Então não sou só eu que estou dizendo. E a gente vê vários vídeos... Com violência, e nós achamos que é o silêncio do Bolsonaro, o discurso que ele fez ao longo desses quatro anos, que faz com que tenham essas manifestações por baixo. A gente viu no começo do ano, ainda nem tinha eleição, no Paraná, uma festa temática que o cidadão estava fazendo com bandeira do Lula, cada um tem o direito de ser fã daquilo que quer, e o outro que era bolsonarista que foi lá e matou ele. A gente viu isso ao longo do ano, a violência política provocada, sim, por Bolsonaro. O silêncio do Bolsonaro faz acontecer tudo isso. Como é que pode? Teve as manifestações em Brasília que quebraram tudo, tacaram fogo, tentaram ocupar a sede da Polícia Federal, todo mundo se pronunciou, o presidente não se pronuncia. Ou seja, esse povo que está fazendo as manifestações... Talvez espera, se o presidente falar alguma coisa, a gente para. Enquanto ele fica em silêncio, pode ser que venha alguma coisa por aí. Então nós achamos que o nosso país ele segue ameaçado, a polarização ainda segue. Por mais que o Lula ganhou, o país está dividido no meio. Agora, qualquer manifestação com viés antidemocrático, a gente, não tem que, a gente não tem que apoiar. Outra coisa que a companheira pergunta, e que eu acho que ela está mal informada, o imposto sindical não existe já desde 2017 certo E aí a companheira precisa conhecer um pouco da história do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Por isso que eu disse, não basta você ser honesto, você tem que provar a sua honestidade. O imposto sindical, antes, ele era obrigatório. O nosso sindicato tinha uma liminar na justiça, onde nós ficamos 10 anos sem cobrar imposto sindical. Isso significa bilhões que deixou de entrar para o cofre do sindicato tá no site do sindicato dessa semana. Nós fizemos, nessa atual gestão até o momento, 2.250 novos sindicalizados. Para nós, o sindicato ele tem que sobreviver com o dinheiro voluntário do trabalhador, aquele que quer ser sócio. No nosso sindicato não tem dinheiro de patrão e muito menos dinheiro de governo. Então, a companheira, acho que ela está... Muito mal informado em relação a esse tema, mas me coloca à disposição se a companheira quiser passar no sindicato para a gente conversar sobre a história do sindicato dos metalúrgicos, do qual me orgulho de ser presidente e digo para a companheira também, pode ser que em outros sindicatos, em outras entidades funcione dessa forma, no nosso sindicato não, eu sou presidente do sindicato dos metalúrgicos nessa gestão. E o presidente do sindicato e a diretoria não recebe nenhum centavo a mais por ser dirigente do sindicato. Eu recebo o meu salário de operador de máquinas da Johnson Controls Itachi, que é a fábrica onde eu trabalho. Nós não temos privilégio nenhum. O dinheiro que entra para o sindicato serve para a sua estrutura e a estrutura do sindicato é para organizar a luta dos trabalhadores. E a gente tem orgulho de dizer que nós somos diferentes sim.